Olá! Neste vídeo, demonstraremos as formas de registro e de participação na RT de cargo ou função e atividades contratadas. Lembramos que este procedimento é permitido somente ao profissional que já possui registro ou visto ativo e regular no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Preencher a anotação de responsabilidade técnica. Escolha cargo, função, ao selecionar o modelo da RT. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Escolha a forma de registro conforme a sua necessidade. Inicial é a opção utilizada para a ART de cada profissional. Substituição é a opção utilizada para a correção de informações na ART. E a opção Substituição por Erro de Digitação, que é a opção utilizada para a correção de informações, como endereço, dados do contratante, campo de observações. Neste procedimento, a ART será analisada pelo setor responsável. Neste exemplo, vamos escolher a opção Inicial. A forma de participação é individual e o campo já vem preenchido. O campo Observação pode ser utilizado para completar informações sobre o cargo Função Ocupado. Escolha a entidade de classe que deseja vincular a esta RT. Em Ação Institucional Convênio, informe se há algum convênio entre o CREA Minas e a empresa contratada para a geração de uma taxa diferenciada nas ARTs. Escolha a opção específica. Se não há convênio, escolha a opção Outros. Iremos agora preencher os campos referentes ao cargo-função a serem desempenhadas. Em resumo, a opção Cargo se refere à posição que o profissional tem na empresa. Já a opção Função é o conjunto de tarefas desempenhadas, podendo elas serem ou não serem ligadas a um cargo. Neste exemplo, vamos escolher a opção Desempenho de cargo. Em Atividade, selecione a opção Disponível Vínculo Técnico com a Empresa. Preencha com atenção especial a unidade de medida. Esta será sempre em horas por dia, horas por semana ou horas por mês. Em seguida, no campo quantidade, informe a quantidade de horas. Em nosso exemplo, vamos utilizar a unidade de medida horas por semana e a quantidade 10. Em nosso próximo vídeo, demonstraremos como inserir os dados do contratante e do contrato. Até lá!